Foi há precisamente 30 anos que se realizou no Hospital Corre Cabral, em Lisboa, o primeiro transplante de fígado em Portugal. A equipa, liderada na altura pelo cirurgião João Pena, salvou a vida a uma doente que sofria da chamada doença dos pezinhos. Era uma senhora que tinha uma doença com, que causava perturbações inclusivamente neurológicas, porque tem uma proteína que o fígado produz que é anormal e que depois se deposita nos tecidos causa alterações neurológicas e motoras e uma série de problemas que depois têm um impacto enorme na qualidade de vida e levam à morte do doente. E, portanto, esta senhora foi a primeira a ser transplantada. Na altura, e foi transplantada numa situação já, já muito grave, viveu ainda cerca de três anos mais. A segunda doente, operada um mês depois, está prestes a completar 90 anos. Desde então, já foram realizados mais de 2.500 transplantes hepáticos no Centro Hepato-Bilio-Pancreático e de Transplantação, criado em 2005 pelo cirurgião Eduardo Barroso. O médico, que fez parte da equipa do primeiro transplante, relembra o caminho percorrido por aquela unidade, que tem uma taxa de sucesso alta e é reconhecida hoje como uma das melhores da Europa. Fazer o primeiro era sempre importante, como calcula, foi uma grande excitação e não tínhamos as condições ideais, longe disso, não tínhamos as condições ideais. Comparar as condições que nós temos hoje para fazer o centro, para ter criado o centro e tratar o transplante e fazer as doenças do fígado, comparado com o que tínhamos há 30 anos, é comparar um Fiat 600 em segunda mão com um Rolls-Royce novo. Ter feito mais de 2.500 transplantes e ter operado mais de 5 mil cirurgias do fígado, mais de 5 mil cirurgias do fígado, muitas cirurgias do pênter, é evidente que os cirurgiões, claro, estão, e, e os, outros, os outros profissionais também ligados à área do tratamento destas doenças, é muito maior experiência e muito mais qualidade do que nós tínhamos há 30 anos. Para Eduardo Barroso a nova direção executiva do SNS deve pôr os olhos no que se fez no Curri Cabral e adaptar o modelo organizando-se em centros de referência. Para o cirurgião que esteve à frente do centro de transplantes hepáticos até à sua reforma em 2018 a melhor forma de reter os profissionais no Serviço Nacional de Saúde é através do empenho na organização dos serviços, mostrando também ele disponível para partilhar a sua experiência de 47 anos no SNS.